Oi povo, começando mais um vlog, hoje eu tô atirada, hoje é sexta-feira, pré-carnaval, eu não vou ter feriadão, eu vou trabalhar, então é só uma sexta-feira comum e tô sozinha, sim, eu gravo só quando eu tô sozinha em casa, que daí o plano não tem com quem conversar, entendeu? Que sozinha em casa não tem com quem falar, então eu falo com vocês. Pedi comida, tô esperando chegar, eu tô louca de fome e tá no horário da entrega, então tô esperando. E, gente, que... Quanto tempo eu dormi que a minha prima tá me mandando trocar minha foto do WhatsApp? Me dizendo que tá horrível porque eu tô muito maquiada? Eu disse, gente, mas era só o que faltava, realmente. Ai, eu, ai tá bom, vou trocar, valeu. Ó, tem oito anos. Ela tá me mandando áudio, enlouquecida, pra eu trocar a foto. Eu achei muito engraçado. E... Vou ficar deitadinha, por enquanto, vendo meus vídeos. Provavelmente mais tarde eu vou tentar fazer um vídeo de carnaval. Eu não ia fazer. Não ia. Mas me incomodaram tanto, me desafiaram a fazer uma unha de carnaval... Que eu vou tentar fazer. Eu preciso achar minhas coisas. Porque eu não sei onde é que tá meu, meu EVA de fundo. Enfim. Preciso procurar. Não sei nem se eu trouxe pra falar a verdade. Tava lá na minha mãe. Não sei nem se eu trouxe. E... Aí eu vou tentar fazer uma unha com bastante brilho. Bem diferentona. Ai, gente. E por enquanto é isso. Só quis começar o vlog pra contar. Do abuso dessa criança. E para ter alguém que quer conversar enquanto eu espero minha comidinha chegar ah, tô com o tripé hoje boa o uh, que que acontece o Beto faz ele toca né, guitarra o lance da guitarra atualizações, ela está funcionando pronta, maravilhosa, quando ele chegar eu mostro para vocês provavelmente ele vai limpar, daí eu mostro para vocês e os bancos ali, porque o Alfred passou e daí os bancos estão pra cima. E ele foi pro estúdio pra brincar só, eles, tão, eles gostam de tocar por diversão. E eles foram pro estúdio praticar e aí quando eu, ele vai fazer uma coisa pro lazer dele, eu faço uma pro meu e eu decidi que quando ele for fazer coisas e eu ficar sozinha em casa, eu vou começar a pedir comidas que ele não comeria pra eu comer sozinha. Então ter tipo o meu momento menininha, sabe, comer minha comidinha, assistir um filme bem meloso que ele jamais assistiria junto, pintar unha, gravar unha, fazer coisas que realmente uh, sejam um momento de me cuidar. Não é todo dia que eu vou estar tá com vontade de fazer as coisas, às vezes eu vou só querer ficar deitada mexendo o celular, mas nos dias que eu estiver com ânimo, eu quero tentar fazer isso e assim, eu tenho poucas amigas que assim, são muito, muito amigas mesmo aí tem uma que é de Curitiba, uma que mora praticamente fora de Porto Alegre o marido dela mora fora de Porto Alegre então é complexo de a gente conseguir fazer essas coisas porque normalmente ela vai pra lá aí a minha outra amiga mora extremo sul, então também é muito longe então tipo, fica, acaba ficando complicado de, de, nesses momentos de precisar ser rápido para pensar rápido chamar alguém então como eu fico sozinha eu prefiro fazer desse jeito para me animar para ter uma, um momento mais diferente ali meu comigo e não ficar só atirada morgando esperando o beto voltar para casa então e ele tem muitos amigos gente sério esse menino olha é difícil viu se ele precisar ver todos os amigos dele num mês eu acho que ele vai ter que sair todos os finais de semana, sem sem preste assim de sábado a domingo, todos os finais de semana pra ele conseguir sair com todos os grupos então ele é, ele é muito mais sociável que eu tipo, muito mais mas as minhas amigas que eu tenho eu amo muito e tipo, cumprem super o papel, infelizmente geograficamente a gente não fica tão perto uma da outra vida que segue, né, tem que lidar com as coisas como a gente pode então eu faço esses meus momentos menininha, na verdade eu tô começando a fazer, porque eu não tinha esse hábito eu tenho uma tendência a achar que eu não mereço gastar comigo, então tô me forçando a pelo menos comprar as comidas que eu gosto de comer e as coisas diferentes que eu gosto de comer pra mimimar, sabe Sei lá Pra praticar o auto-amor. Então é isso. Fica a dica. Façam, é super legal. De ter um jantar contigo mesma. E fazer uma coisa que tu gosta. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Tá frio, gente. Tá frio. Olha só, eu tô de casaco. De calça comprida. E sem ventilador ligado. As janelas meio fechadas. Então assim... Hoje tá o meu dia ideal, entendeu? E eu ainda vou comer a comida que eu gosto, cara. Hum. Eu pedi um bentô de peixe... De iscas de peixe. E aí vem uns sushis junto, assim, uns. Não lembro o nome. Mas eu vou botar aqui pra vocês a descrição do que vem. Que eu não lembro de cabeça. E eu tô com fome. Então eu não vou olhar agora. Como é que é isso? Aqui. Nossa. eu espero que eu dê conta de comer tudo. E é muita coisa. Olha isso. Vamos provar. Hum. pensando em guardar dois de cada um dos cruz pro Beto, que ele ama. E aí eu como as iscas que ele não gosta. Eu sou uma namorada muito legal. Terminei de assistir o filme. Eu tava assistindo... Na sua casa ou na minha, é com a Rhys Winterspoon e o Ashton Kutcher. É legal, mas eu já vi filmes parecidos. Eu gostei da forma como termina, que eles colocam as informações na tela, tipo, pra dar um, um, um final real pro, pra família ali dos personagens, eu achei muito legal. É uma coisa que normalmente eu fico, tipo, tá, e aí? O que, que, que, que aconteceu? Deu certo ou não deu pra feliz ou não? não. Eita, calma. Não. A Netflix gritando na minha orelha. Enfim, gostei. Não é nossa incrível, não é emocionante também. Mas é um filme divertidinho, vibe, sessão da tarde, assim, bem gostosinho. Agora, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda vou decidir se eu vou assistir vídeo do YouTube ou se eu vou tentar gravar as unhas então se eu for gravar as unhas eu vou catar pela caça as minhas coisas e vou tentar montar aqui na mesa pra conseguir ir vendo TV enquanto eu gravo, mas eu não vou conseguir gravar pra vocês porque eu uso o celular pra gravar as unhas e pra gravar o vlog, minha câmerazinha um dia vem gente e daí depois eu boto aqui um clipe pra vocês de como as unhas ficaram, mas vamos lá Joga é? <risos> um feitiço aí Não tem muito agora